Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu vou ensinar aqui para vocês Uma coisa muito fácil de fazer Que é um sistema de teletransporte Ó, você... imagina Você pode... A pessoa tá lá, andando pela floresta normalmente E do nada ser teletransporta para uma lava que... e morre Então, é bem fácil de fazer Que é de um jeito usando o bloco de comando você tem que tentar energizar o bloco de comando com certo tipo de comando que acabou de bugar aqui nossa vou deixar que vocês verem esse bug aqui nossa que bug então você tem que tentar energizar esse o bloco de comandos. Vou dar um exemplo. Pega uma alavanca. A alavanca ou botão que você quiser. Pega um botão. Tipo um minigame. Ah, quando a pessoa clica em iniciar, ela terá transportada para o lugar. Que aí ela começa o jogo. Igual daquele do, da última atualização do minigame. Tuf, e ela terá transportada. Então, de qualquer jeito. Vamos ensinar, vamos ensinar. Um baú. Ah, tá. Ah, não tô de survival. Tá, então. Primeiro passo. Coloque aqui um bloco. Um bloco de comando. O que você quiser, energia zair, Eu vou usar esse aqui Você conta quantos blocos você quiser. Um, dois, três, quatro... 5 Coloca aqui Coloca esse aqui Os dois estão conectados Agora aqui Você vai até o lugar que você quer Que seja teletransportado Eu quero que seja teletransportado para cá Para esse baú, pode ser onde você quiser Eu aperto F3 E tento aqui esse Z Que tá ali do lado que é, que é só os primeiros números Que é 0 237 menos 0 zero. menos 0, zero, 237 menos 0 ok menos 0, 237 menos 0 você tem que gravar isso porque senão ele vai ser transportar para um lugar que você nem sabe menos 0, 237 menos 0 que você coloca tp não comecei. barra tp espaço arroba p espaço e lá aquele número lá que seria Menos zero... 287, eu acho... 7... Menos zero... Deixa eu ver se foi esse mesmo que está funcionando certinho... Viu? Funcionou... Mais ou menos, né? E já está pronto, só tem que... Tentar ficar passeando por aí... Ah, imagina... Você pode fazer uma casa lá no alto... E aqui embaixo colocar aqui um sistema de teleporte, ou fazer uma mina lá longe, fazer um sistema de teleporte até ela. Ou até, me até mesmo um elevador com isso. Fazer o que você quiser. Esse vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Ah, tchau, pessoal. E não se esqueçam de gostarem, de likes. E se inscrevam, se puderem. Se gostarem. E acompanhe o meu canal, se puder, que eu... eu tem que tentar chegar até no, no mínimo 500 visualizações, eu sei que vocês vão me ajudar, se vocês estão gostando. Então pessoal, me ajudem até 500 visualizações, divulguem meu vídeo para outros canais, esse tipo de coisa. Por favor, me ajudem aí. Tchau, tchau.